Pessoal, seja bem vindo a mais um vídeo, meus consagrados! Como vocês estão, galera? Vou me fudendo. Vamos jogar aqui Ghost Dragons, um jogo de... Nossa, você fala muito bem inglês. Puta que me família jogar agora... E agora estou de volta, depois de dois anos. E eu estou muito ansioso para poder jogar esse jogo novamente. Então, já falei minha conta hoje, ativei e pronto. Pessoal, o site do Fácil. Eu tô jogando pelo Lauch, <risos> é, mas eu prefiro pelo Lauch que né? Mas agora, eu a novidade Puta que pariu, eu não sei a garota. Puta, já gostei. Eu nunca porque eu tô com esse óculos, eu com um recordado mental. Não, que Nossa, que marinha puta. Quase eu devo fazer aqui. É que eu posso estar tá gravando. Pode que eu esteja gravando, tá gravando, Realmente, eu vou escolher Não, mano, eu vou ficar com menina Eu conheci a vagabunda entendeu? Tem que ser um nome muito top, forte Nossa, que milha. Puta que pariu Chinês, esse daqui é chinês ó. chinês Esse daqui é estadunidense Esse daqui é... Esse daqui é japonês Indiano Japonês indiano, rapaz Esse daqui é o quê? Nossa, você é uma menina Eu vou fazer assim É a cor do meu cabelo? Não sei o que eu tô fazendo na minha vida Foda-se gente, dá ok nessa punha Cremilda, a história de Cremilda Como assim não? Cremilda e Tiane Esse nome gente é só um nome aleatório Não tem nada a ver com outras coisas Foda-se, eu não quero criar personagens Eu não estou com vontade. Eu espero que a música pro jogo, eu vou aumentar Espero que não esteja tão alto Eu vou deixar até o volume 5 O volume do jogo Não, ah, até 6, 7 7 é melhor 7 é da sorte Você acha que você é o melhor? Com certeza não, eu sou seu melhor ainda o... Desafio outro Dream King e Não sei, eu não sei inglês, desculpa Não vou ler. Não sei o que eu comecei A começar a ler Vamos pro jogo meu dia Desculpa um esse jogo aqui você poderá baixar em todos os lugares Eita porra que gostoso Calma, tá travando muito, eu acho que eu não vou conseguir Calma aqui ó, configurações Puta que pariu. Aqui, screen size Pronto pessoal, voltei Demorou muito agora pra carregar Puta que pariu Então pessoal, eu vou jogar aqui o jogo Espero que não trave, não empurre, não crache Pois vai nem em crash, imagina um jogo Bom pessoal, esse barulho aqui é da minha CPU, meu computador, meu notebook, ele é muito ruim, se vocês puderem me ajudar sobre inscrevendo. Eu iria amar muito vocês. Esperem, eu preciso muito. Vocês me ajudem Eu preciso trocar de computador. Ai, eu posso criar várias não Eu posso criar mais uma né, no caso. Mas eu vou jogar primeiro com o Cremilda. Cremilda puni. Putiane, essa, que é essa vai ser famosa. Essa vai ser do caralho. Eu acho que minha internet está muito lenta, porque demorou muito para carregar dessa vez. Mas eu acho que vai porque só sofrer eu usando a internet agora, então. Eu não sei porque eu tô com esse ócio. Está me atrapalhando muito. A pessoa está lá mental, está tá me atrapalhando e mesmo se Cabeça por. Desafio de cabeça por cabeça. Desafio de, de cabeça por cabeça. Não é. Algo assim. Eu não vou ler, eu não quero me confundir Eu não sei como eu vou ler A primeira vez eu acho que deve ser mais. 5 fps, 7 fps, 8 fps, 3, 0, meu Deus do céu Será que vai? Eu vou, eu vou remover esse óculos Eita porra, tem um buraco aqui Então será? Porra! Será que a mulher está assim? Eu não sei controlar essa merda Travou, não trava não, que já dá Muito bonito, muito bonito Caralho, eu tô com medo, hein? Sim. É o oceano embaixo de mim ou é no... Nossa, o altura pulou. Eita porra! Eita caralho, pula você aqui embaixo. Não, olha aí, Tem voando. Calma aí, eu não sei controlar aqui não. Alguém me ajuda aqui, que é isso? É pra pular. Nossa, tá travando muito. O poder de, control... de controlar nas trecas. E o nome o seu nome? Não, não tem que ter não. MMO, o que é isso? Não tem como mudar isso. Ah, apareceu o meu nome agora. Que da Cutiane. Eita porra, que gostoso, Tá. Como gostoso Tem de porra nenhuma, não sei o que eu falo com ele. Vai tomar no fundo. Eita porra, é o Bangala. Oi Bangala! Não tá para mim. É o Bangala, gente. Não, novo, o FPS está descendo muito, eu não sei o que tá acontecendo. Uai, que desgraça essa... é essa porra, filha da puta! Como que... <risos> é que faz essa caralho aqui, gente? Desgraça é o que eu tô controlando? Não, não foi o que eu tô controlando, vai tomar no cu, né? Ele tava na maior emoção, e não sou oh, eu. Deus. Quem é esse cara que eu tô falando? Eu tô chamando de gostoso, mas eu não sei quem é Aham, uhum, tá, meu amor, tá, não faz essa porra, mas no cu. Isso é o botão de impulso, clique nisso, para um o impulso, ou os isso, trabalho para um longo, não sei, foi dragão, enfim, não estou vendo. Vai, irmão, atendendo a luzinha aqui, estou no meio da sala, estou fazendo a minha vida. Ai, tá muito fácil, porra, caralho. Tá, vamos, como é que controla essa tá, puta? Vai, Bangala. Vai, bangala! Voa, voa! Boa! Boa, bangala! Meu Deus! Cadê essa palavra? Eu não sei o que eu é pra fazer. Muito bom, parabéns. O que eu estou fazendo na minha vida, gente? Gente, é descer, what tá fuck? Isso daqui é o quê? Mano, tem alguém aqui comigo? Não, sério, tem alguém aqui comigo, meu Deus. E ele tá, gente. Ele tá atrás de mim. Ele tá atrás de mim. Que isso? Eu posso raba! Olha a raba. Ah, dá pra aproximar. Me desaproximar Fica tá atrás de mim, véi Que é isso? Ah tá, você voa apertando espaço Para com isso, porra Ah, tem que apertar espaço? Nossa, muito bom, não sei como a gente não morreu Muito bom Ah, mano, apertar espaço é muito ruim Ô, oh, filha da puta, me ajuda eu Aqui eu nem sei o que eu tenho que fazer Fui. Vou, e vou para... Voa e para cima para conhecer com as tristes não, peraí, Astrid, vamos tentar Astrid Calma aí, calma, calma, calma gente, eu não sei o que fazer, alguém ajuda aqui Gente, tá difícil Eu nunca joguei um jogo tão difícil assim na minha vida Ai, meu Deus não! Calma Calma, amigo Calma Onde tá essa vagabunda? Ah, danceira Calma, calma, tá chegando, oi Ah, você é a Street Recupe. Esse daqui é o Recupe. Por que eu quero conhecer essa vagabunda? Que vai roubar meu macho. Sai fora, vagabunda. Vai roubar meu macho, porra. Eita, porra. Olha que gostoso. O que ele fez? Eu pensei que ele ia comentar seu espírito. Ô louco, em 3D. Eu que bom dia vagabundinha dele. Ô louco, foi muito bom, né? Cala a boca, vai Tem your dragon. Uma fireball, aqui, ela. Like It ela? lá Uai caralho, eu tô levando.. Nossa, eu estou sendo um bom radiado aqui. Sei, sei, Letra seis, a pessoa vai ter o okay. Para de falar, ela... Aí é meu pai Tudo aconteceu, não sei o que tá acontecendo Tá, ah, a gente destruiu o navio E por que a gente destruiu esse navio? Eu já falei para essa vagabunda, não fala com ele Vou me dar um beijo aqui você, tá, tá, tá, tá, tá. Oi Bangala Encontre o Ash ah, Encontre o Ashé gente A gente vai ter que encontrar o Ashé Realmente é isso aqui? Ah, percebi só muito. Nós precisamos salvar esse dragão. Passo para corda e clique no botão de achete. Na verdade não tem. Nossa, chega de gofe aqui. Minha boca tá levando muito. O que eu tenho que fazer aqui? Tá, só seguir a seta, gente. Não tem complicação aqui nessa porra. Só que a vagabundo faz tudo. Ele já me coloquei, já virei a estratos aqui. Calma aí, porra. Quem me, me, me, me acerta, tá? Assim, quem me acerta tá nada? Calma. Só vagabunda. Acho que eu vou aumentar mais um pouco o jogo, hein? Agora tá muito alto. Calma que só vagabunda. Oh, puta que pariu, tá difícil aqui, hein? Corte essa caralho. É pra cortar corte sua vagabunda. Tá, clique. Clique para cagar. E desbloqueei isso. Ah, eu vou liberar um garajão Eu ainda não tenho um bra... Que isso? Não tem de porra nenhuma. Uhum. Que? Sim, mas eu já fiz isso. Ah, eu não sei o que eu tô fazendo, pessoal. Isso daqui não é um tutorial. Ok? Só somente o um retardado jogando. E realmente eu não sei o que eu estou fazendo. Mano, me coloca para fazer essas porra não. ah! ah! Eu estou boiando, realmente. Vamos pensar com como um ser humano. Tá, eu acho que é isso aqui, aqui Ah, não, mano, vai começar Agora começou Eu acho que é isso aqui aqui Não, não, não, não, não, não, não Não faz isso Então, isso aqui é aqui, pô Mano, eu não quero mais fazer essa missão Mano, como é que foi? É que essa é bolsa? Realmente, eu quero sair, eu não sei Eu buguei, achei. Eu, eu não quero, eu não quero, vai tomar no cu Mano, eu sou obrigada, eu sou obrigada a fazer isso, né? Realmente eu sou obrigado, eu não quero fazer Ai, eu me lembro daqui, eu não sei se era aqui. Peixe, eu banca, eu ainda como gostoso, safado Vai lá eu sou uma princesa Eu gostoso, mentira, se é gostoso, só se tem dinheiro Tem dinheiro é gostoso, quer falar comigo? Pô, então, deixa eu te dar Mentira, eu que não quero falar com uh, ele. Eu realmente não sei como fazer. Eu vou dar pausa aqui no jogo, na gravação. Depois eu volto. eu não sei realmente como fazer isso. Pronto, pessoal, eu voltei aqui. Agora minha câmera está do lado. Do lado direito, mas em cima. Ele estava embaixo. Eu não sei porque eu mudei a câmera. Então, né? Eu dei pausa aqui pra nada. E eu vou tentar resolver aqui sozinho. Eu não vou pesquisar. O que realmente significa isso Aqui tá balançando Aqui tá balançando, porque? Mano, quando eu terminar eu volto Porque o que aconteceu? Aumentou alguma coisa aqui, ó Ok Tá, é o que eu tô fazendo Ok, tá aumentando o um branco aqui do lado Parece que é, é esquema não, não, não, não, não é isso, eu, já... eu entendi, gente, eu entendi É isso Eu entendi, eu entendi Eu fiz sozinho e o bom que o computador parou de fazer barulho Gente eu fiz sozinho Gente, 16 minutos de gravação deu 1 giga É gostoso, me come Tá, o que eu devo fazer agora? Creio que... Nossa, a câmera aqui é muito boa, viu? Por isso o pessoal tá reclamando da jogabilidade Porque olha, olha isso O que eu devo fazer agora? Inglês e português misturado aqui tá, O que que tá acontecendo? Tá fazendo alguma fumba aqui Eu não sei realmente que tá acontecendo Dragão Rápido Como a gente pode colocar o um nome dele? Vou colocar o um nome de Garibaldo Garibaldo Eu tô tão feliz com você Garibaldo Ele vai ser homem ou mulher? Ele vai ser tudo mulher essa é a cor que eu precisava! Puta que pariu! ser tudo rosa nessa caralha, aqui vai ser a barba, porra. Verde, não, esse verde aí tá bonito! É tudo que eu precisava de um dragão! Peraí, o nome... Mano, isso sou muito ruim! O nome do, do dragão vai ser Garibaldo! E ela vai ser menina, Garibalda! Desculpa, Garibaldo! Seu nome é Garibalda, porque você é menina! Pode ser Traveco também! Mano, fale com o Ricop. Nome estranho do caralho. O seu nome é horrível. muito bom, Muito lindo. Ei, caralho. É muito bom. No rabo dele estava voltando You can do it! Que susto filha da puta. Calma aí. Mano, eu não sei realmente o que você está dizendo. É, eu acho que ele está. ...com fome para voar. Mas, antes de testar essa hipótese, eu hypothesis, que eu tinha outro problema problem on my hands. você tem um problema na mão, você tem um problema no seu rosto. Ou eu nunca iria ajudar ele a Não, no seu rosto não, no seu corpo. No seu penho. Fale com mocha. Murcha. Murcha. Vai pro lado, porra. Como é que é a música do chapéuzinho? Do chapéu vermelho? Não sei. Eu vou pulando. Ai, mas eu tô... Vai assustar outro, fala tá? gabunda. Você é o um Muncho? Eu iria te chamar de Jungle. <risos> que isso? Ele não fala, ele não quer falar. É... Capture um peixe. Aqui está sua isca. É lenta. Só o que eu devo fazer Ah tem que passar Ah eu que segurar O que eu fiz? que eu fiz? Legal tentativa Aí eu perdi O que eu devo fazer? Ah não pode segurar Não pode segurar Ai caralho que peixe Não pode segurar Não pode segurar Não pode segurar Não pode segurar Não pode segurar Não pode segurar Não pode segurar Não pode segurar Não pode segurar Não pode segurar você capturou um poleiro. Se você segurar, você quebra isso. Vamos mais uma vez. Espero que. Tudo tá marrom, tudo tá marrom. Novamente. Vai, vai, eu consigo, eu consigo, eu consigo. É minha, é minha, é minha, é minha, é minha, é minha, é minha, é minha, é minha, é minha, é minha, é minha, vai, Vai acontecer no pau, caralho, despeita, pedrou com a bunda, peito, igual a ser preta, que pode ir um sobe. Sério? Most impressive. Ok. Mais história, mais história. Primeiro peixe de bangala. Ah. Ó, ah. você vira de costa o capeta tá atrás de você. Olha lá, é o capeta, de preto denso. Mano, que medo, para perto, perto viu? Ah, não... Mano, que porra é? essa? Tá pra comer o peixe, você tá com fome, caralho! Você já deveria ter comido esse peixe, eu já teria comido, olha que bocão da porra! E você quer ia comer o peixe, ele também. Eu aprendi a pescar, eu não aprendi não, não peguei o... Vocês já estão aqui, calma, calma... Pessoal, vocês que... me ocupe... Que... nossa que a Krupp fez para testar o hipoteste. Ele expulsou a faca. Ah, ele expulsou a faca. Ele expulsou a faca longe dele. eu <risos> Muito bom. Então, é, a energia do meu dragão, eu tenho que olhar ver quando ele está com fome. É ela. E agora vamos que é isso? Clique em, em Garibaldo... Garibaldo, desculpa, Garibaldo, desculpa, que eu gosto de nome. Eu errei seu nome. Eu vou colocar Brahma. Brema, Brenda. Que é a Brenda é mais fácil de... Você capturar o peixe Brema. É Brenda ou Brema? Não sei. Que... Que é pra fazer agora? Tá, vamos ver. Toda vez agora vai ter Nós teremos que parar pra ver a oh, Que porra Mano, olha ele rindo. Parece a cabeça da minha rosa. E eu tô fazendo? Eu preciso estudar ainda. Perguntei, Cup, qualquer é questão. Eu perdi meu raciocínio em inglês, eu não sei mais. Bom, pela pergunta que eu acho, que é essa aqui. Eu acertei finalmente. Isso foi pura sorte, eu não sabia. Eu tava pedindo que... Eu estava fingindo que eu sabia, mas eu não sabia. Mano, ele tá muito diferente aqui. Gente, ó, olha o Pangala. Puta que pariu. Como fez o sim. o metódico científico pra ajudar de cookie. Meu dragão dormiu! Olha ele! Eu acho que é a letra A, eu entendi a pergunta. Mas eu não, não entendi a resposta, só marquei qualquer um. Quando sei, não tô sabendo de nada. Não, eu só quero jogar. Ok, Jéssica. Puta que pariu. Gente, aí, eu não sei mais o que eu vou fazer. O jogo também. Eu jogava no Facebook antigamente esse jogo. Vou pular. Ih, que... apareceu outra. Puta. Apareceu a vaca. Excelente. Tá, o que é que tá acontecendo? Apareceu outro, o, o Gorbe. Gente, já ganhou um dragão para quem? Já ganhou um dragão enorme Pra que eu vou querer colocar um ovo? E tipo assim, não era tão fácil assim você ganhar um dragão Mas pergunta Quando eu fico doente Qual elemento você Eu sou fogo, oxe Eu tenho fogo no rabo Ah, tá querido Nossa, isso aqui é dragão feio Puta, Ah, vou ter que colocar um ovo Muleto tá pulando muito Aonde eu clico? Eu quero. É magia, mistério. Aqui é Harry Potter, porra. O ovo nasce da cinza. Aqui é o hipogrifo. Porra. Mas ela já não chama um dragão. Pausa não, né, gente? Vamos. Ela. Não, eu quero gótica. Nossa puta. Eu quero toda gótica nessa caraca. Ó. Oh. Puta, sou muito bom Vai ser a Gótica A Bariane A Bariane em português né? daqui é a Gótica Já nasceu, né? Eu tô falando que é Harry Potter Eu tô falando, é a porra essa caralha O que eu faço? Ah, não era meu, meu dragão? Que isso, que feira é essa aqui? Tava vendendo o que? Tava vendendo feijão por um real, porra. Clique em seu dragão e clique no meu dragão. Porque eu tô distanciando a tela. porque que meu Deus, é muita gente aqui, é muito dragão. Eu tô com medo. Eu tô com medo. Tá, o que eu vou fazer? Quinta tela com o rolo do mouse tão. O FPS tá caindo muito. Eu tenho dois dragões então. Não sei onde eu cliquei, eu cliquei em tutorial é português? ou sou em inglês essa porra Agora os últimos momentos aqui Eu não estou com vontade de ler Meu inglês está péssimo Ah, ó, ó, olha aqui é o tutorial, oi Oi tutorial Nossa, parece eu, olha Tem 2kg de gordura na bochecha Como que eu faço isso? Assim? O que, que eu faço aqui que alguém me ajuda Eu quero andar, eu quero sair daqui, eu não quero mais ficar aqui Vou mexer no celular enquanto isso que isso? Que isso? Eu não sei Mano, por favor, tutorial Eu realmente não sei o que é para fazer agora Aonde eu estou? Opa! Eu sou fogo Ah, eu não posso pular uh, Gente, eu estou dentro de uma caverna Aqui deve estar uns 100 graus eu, eu não duvido, porque tem larva aqui dentro E é minha caverna, né? Eu sabia Eu acho que eu, eu estou dentro da minha casa Mano, tem alguém roncando aqui, tem alguém passando mal, tem alguém morrendo, tem alguém... Mano, tô com medo de alguma coisa aqui Uh, me mata! Ah, puta que pariu? Vai carregar o okay. que? Eu só queria me matar, posso mais me matar? Esse foi o vídeo, espero que tenham gostado, vou encerrar o vídeo aqui Porque tem que... eu tenho que ter vida também você que que pariu? só estava trabalhando muito Tá, conheça a boqueta A buqueta Agora <risos> eu vou encerrar aqui Eu já tô agachado Mano, o FPS caiu aqui O FPS tá, tá em 2 1, 0, 11, 13 Não tem mais o que tá acontecendo Eu vou encerrar pro zero Se quiserem mais nessa bosta Eu vou tentar baixar o seu gravador Tchau, meus consagrados.